Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito e de Processo do Trabalho. Prazer enorme receber você aqui no meu canal do YouTube. Se você gostar, se inscreve aqui no canal, deixa um likezinho aqui no final para a gente caminhar juntos, sempre com dicas, notícias e o tudo de melhor para o direito do processo do trabalho. Muito bem, eu atuo há mais de 10 anos na preparação para concursos públicos também para exame de ordem que é objeto desse vídeo já entreguei diversas carteiras eu quero entregar a próxima para você para isso eu vim aqui conversar e trazer uma estratégia dicas valiosíssimas para que você feche a primeira fase em processo de trabalho já fizemos um vídeo tá aqui no nosso canal para direito do trabalho e agora eu vou falar sobre o processo do trabalho com isso você assegura 11 pontos em trabalho o que vai ajudar você muito a vencer o primeiro grau, a primeira etapa, que é essa primeira fase, e já caminharmos juntos, só pensando em segunda fase. Segunda fase, se me permite o convite, em trabalho. Fecha comigo, que eu vou te entregar essa carteira. Então, vamos então, conversar, saber como gabarita direito processual do trabalho para o exame de ordem. Inicialmente... Vou deixar para vocês também aqui já um convite muito legal, porque a gente tem que interagir o tempo inteiro, que é chamar você para participar do nosso grupo VIP lá no Telegram para a OAB Primeira Fase. Então, você que é a OAB Primeira Fase e vai seguir comigo em trabalho para a segunda fase, tenho certeza. Lá tem muitas dicas, muitas notícias, podcasts, vídeos. Então, pega o seu celular aí, já abre, ativa a câmera dele, só mirar o nosso QR Code, você vai entrar direto, não tem cadastro, não tem nada pessoal, vai entrar direto no nosso grupo VIP da primeira fase da OAB, caso você não esteja conseguindo aí você pode me chamar via direct lá no meu Instagram, que é o arroba prof.renzete, Renzete com Z-E, T-T-I, que, que eu te mando o link e você vai entrar na mesma hora no nosso grupo VIP do Telegram, o que você tem que fazer é participar, quero você lá comigo para receber todas as dicas, todas as notícias. Muito bem, a pergunta bola de ouro, como se preparar na primeira, para a primeira fase do exame de ordem? É essa, essa é a pergunta clássica. Muito bem, o objetivo deste vídeo, o objetivo desta aula, o objetivo deste bate-papo, que eu acho melhor a definição, é detalhar de forma bem didática o que você deve fazer e estruturar ao estudar Direito Processual do Trabalho, para o exame da OAB Ao longo dessa minha trajetória Minha vivência com os alunos Eu tenho ultimamente percebido Que o direito e o processo do trabalho Tem despertado uma certa preocupação Uma certa insegurança Em especial pela grande quantidade É verdade, não nego De mudanças legislativas nos últimos tempos Ora, o seu exame Ele vai exigir de você acerca das alterações introduzidas na CLT pela lei 13.467 de 2017, a nossa reforma trabalhista, e não tem nenhum momento nenhuma, nenhuma dúvida quanto a isso agora, neste momento a gente nem fica alerta sobre as próximas atualizações legislativas que virão, então, a gente vai sempre acompanhando por isso que você vai me seguir aí agora até o final, para a gente seguir juntos e eu sempre te passar tudo que tem de novo, eu atualizo muito, atualizo vocês em tempo real Bom, como a gente sabe, a prova da OAB ela é composta, então você não tem que ter medo de modificações e atualizações. Estou aqui para te ajudar, tá bom? E as novidades caem e você acerta. Bom, voltando ao nosso papo. Como a gente sabe, a prova da OAB ela é composta por duas fases. Aqui é o básico, tá? A primeira etapa, a primeira fase, composta por 80 questões objetivas, questões de múltipla escolha. E dentro dessas 11 questões, aqui eu chamo a atenção de vocês. Permeiam o direito e o processo do trabalho, com seis questões de direito do trabalho e cinco questões de direito processual do trabalho. Então, por que você está destacando isso, Renzetti? É para te afirmar, para dizer que direito e processo do trabalho correspondem a 13,75% do total de pontos da sua prova. O que convenhamos é razoavelmente importante para que você consiga atingir a pontuação mínima, ou seja, os 40 pontos para se lançar logo na próxima etapa, que é a segunda fase. Então veja, 11 pontos, eu tenho que fazer 40, 11 pontos é muita coisa. E o mais importante, não é difícil conseguir esses 11 pontos. O processo de trabalho, ele, apesar de ser uma disciplina muito peculiar, e com suas próprias características, é claro Ele não é tão amplo Ele não é tão extenso como o direito processual civil Ou mesmo o próprio direito material do trabalho Todavia, alguns assuntos Eles devem receber uma atenção redobrada Em especial porque a gente se vale do processo civil De forma subsidiária ou supletiva Frente às lacunas trazidas pela própria CLT Que não é um código É uma consolidação de leis, como vocês sabem Observa que a CLT ela não foi alterada totalmente, então quem tem muito temor da legislação, você tem que lembrar o seguinte, a CLT não foi alterada totalmente, nós, tivemos, não, nós, nós não tivemos, na verdade, uma redição de toda a legislação em volta de um novo diploma legal, não é isso, como ocorreu lá no direito processual civil. Na realidade, a CLT ela foi atualizada e reformada em alguns dispositivos específicos. E estes dispositivos alterados, modificados, você tem total obrigação de ler e ter conhecimento sobre o que dispõe legalmente, o mais importante, e como o seu, e como o seu examinador, a Fundação Getúlio Vargas, se debruça nesses pontos. Nos nossos cursos teóricos, eu faço isso no detalhe para vocês. Eu chamo a atenção no detalhe para vocês, por isso tem um caderno aí, que o pessoal relata para mim, cento organizado. Então... É, por meio de uma, de uma análise profunda que eu sempre faço das provas anteriores, aplicadas pela sua banca pela Fundação Getúlio Vargas, a gente consegue delinear, a gente consegue detalhar os assuntos mais cobrados pelo examinador anteriormente e posteriormente à reforma trabalhista. Porque eu sempre digo, não só de reforma trabalhista vive o homem. Existem institutos anteriores à reforma trabalhista que continuam sendo cobrados no exame de ordem. Então, eu vou pedir que você tenha uma preparação detalhada. Agora, vamos lá. que é um bate-papo. Renzete, eu não vou ter tempo para ter um estudo aprofundado, detalhado. Então, nesse caso, para que você consiga vencer a primeira etapa, você vai priorizar os temas que são mais recorrentes no exame de ordem. Temas com toda certeza vão aparecer, já que a banca sempre os reitera, a gente sabe disso. Então, de forma diferente, mas sempre eles estão presentes. Então, de uma forma bem básica, uma forma bem genérica, a gente tem o seguinte esquema, digamos assim, pela ordem de preferência no processo de trabalho, no exame de ordem. Primeiro, o tema da execução. Execução é um tema que cai, um tema que cobra. A gente teve modificações com a reforma trabalhista sobre a execução, que antes andava muito bem quando era totalmente de ofício, agora não é de ofício, tem que ter provocação. De ofício, só se as partes não estiverem com o advogado, então, execução é um tema que cai. Saber quais são os títulos executáveis, saber a liquidação de sentença, enfim, que é a fase preliminar à execução. O tema de recurso no processo de trabalho, que eu não tenho a menor sombra de dúvida de afirmar, sem medo de ser feliz, que é o tema que certamente vai estar na sua prova. E quando você estuda os recursos no processo de trabalho, você hoje tem que fazer uma divisão, como eu faço nos nossos cursos teóricos, para estudar primeiro a teoria geral dos recursos, e só depois enfrentar os recursos em espécie aqui no nosso processo de trabalho. Então, temática é essa dividida em teoria geral, que cobra-se muito, hein? e depois o recursos sem espécie. Um outro ponto, outro tópico, é o tema de audiência. E quando a gente fala em audiência, a gente viu que o tema foi alterado com a reforma trabalhista. Saber quem tem que comparecer à audiência, empregado, empregador, independentemente dos seus representantes. Se o empregador não puder comparecer, quem vai? O gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Uma mudança radical que é a cara da FGV. É exigir de você que o preposto tem, seja necessariamente empregado do reclamado? Não! O preposto hoje não precisa mais ser empregado do reclamado, pós-reforma trabalhista. Um outro tema campeão, tema de provas no processo de trabalho. Prova testemunhal, prova documental, prova pericial. Não é um tema difícil. Só para você ter uma ideia, existe uma questão de prova testemunhal clássica, ridícula de fácil, que a FGV volta e meia cobra que é o número de testemunhas no processo de trabalho e aí para responder isso você tem que saber qual é o rito qual o procedimento que você está se for no procedimento regra se for no procedimento ordinário serão ouvidas até três testemunhas para cada parte se for no procedimento sumaríssimo até duas testemunhas para cada parte se for no inquérito para apuração de falta grave, até seis testemunhas para cada parte. Então, um procedimento ordinário até três, sumaríssimo até duas e o um inquérito até seis. É fácil, isso ainda cai em prova. Falando nele, o queridinho da FGV, procedimento sumaríssimo, aquele procedimento para as causas de até 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos, da data da ajustamento da reclamação, você tem que ver esse máximo aí. Então, sumaríssimo cai, sumaríssimo não tem muita pegadinha, quando é cobrado é do artigo 852A e seguinte da CLT, ele cobra muito aqui a letra da lei, não tem pegadinhas, então eu daria uma lida muito muito cautelosa nesse tema. Tá? Quem está dentro, quem está fora, por aí vai. O tema de competência, e quando a gente fala em competência, aquelas primeiras aulas de direito processual do trabalho, a gente vai falar basicamente da competência material, quais são as matérias que podem ser tratadas, levadas ao juízo trabalhista, e o artigo 114 da Constituição Federal detalha isso, e também a competência territorial em razão do lugar. Então, se Joãozinho foi contratado lá em São Paulo, mas trabalhou no Rio de Janeiro, e vai usar uma reclamação trabalhista para ajuizar onde? A regra do artigo 651 da CLT é o local da prestação de serviços. Então, Nesse caso, seria aqui no meu exemplo, Rio de Janeiro. Mas nesse mesmo artigo 651, nós temos três exceções. A primeira, em ver o empregado, agente ou viajante comercial. A segunda, uma competência internacional. E a terceira, quando o empregador realiza suas atividades fora do local da contratação de serviços. Então, tudo isso a gente detalha no curso teórico. Aqui é um bate-papo, aqui é um raio-x... Do que você precisa para fechar Para gabaritar direito processual do trabalho Honorários periciais né? A gente tem que ver as modificações Só para te dar um exemplo Quem paga honorários do perito Isso está igual, mudou É a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia Não é, nunca foi a parte sucumbente na ação Não, é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia e aí antes da reforma nós tínhamos salvo se beneficiária da justiça gratuita isso acabou com o advento da reforma trabalhista é ainda que beneficiária da justiça gratuita então são detalhes que podem virar armadilhas que você não pode cair porque é fácil é fácil então hoje quem fixa o limite dos honorários periciais tem isso tem é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho que não é órgão do Poder Judiciário ele atua junto perante o TST, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Conselho esse que só fazia o Pofa, né? Que eu sempre dou aquela dica na aula. O que, que é o Pofa? A Supervisão Patrimonial, Orçamentária, Financeira e Administrativa. Supervisão Patrimonial, Orçamentária, Financeira e Administrativa da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, cujas decisões têm efeito vinculante. Hoje esse conselho superior da JT que o nome é lindo, né? Conselho superior, mas ele não exerce atividade jurisdicional. Lógico que não. Ele Além de fazer o POFA, ele fixa também os honorários periciais. Tudo isso detalhado nos cursos não é difícil. Despesas processuais, e aí especificamente as custas, os emolumentos, tem que dar uma lidinha em custas, tem diferença, tem novidade, tem sim senhor, então tem que olhar as custas lá. Tutela antecipada, liminar, é aquilo que você quer agora, já, o que não pode ser esperado. Também tem que, temos que olhar na parte do direito processual. Os acordos, né? hoje a gente tem o um acordo judicial, nós temos aí a homologação do acordo extrajudicial também tópico importante. Mandado de segurança, os prazos no processo de trabalho. Então, tudo tem um prazo, tudo tem um prazo, tem que saber que os prazos são contados em dias úteis, tudo isso. São questões pontuais Ação rescisória Para desconstruir um julgado Aquele tópico da compensação e da retenção Principalmente quando a gente fala Lá na retenção Em contestação A compensação Quando empregado e empregador São credores e devedores ao mesmo tempo Tem uma limitação? Tem Tudo isso é interessante Muitos pontos desses A gente está falando aqui basicamente a, gente, a, a reforma nem colocou a mão Mas a FGV ainda cobra e os postulantes, previsto no artigo 791 da CLT, no processo de trabalho, as partes, tanto empregado quanto empregador, podem postular sem advogado e acompanhar as reclamações até o final. É o que reza o artigo 791 da CLT. Mas esse até o final me parece, inicialmente, que eu posso ir até o TST sozinho. Não é bem assim. Esse IUS postulante que não foi alterado pela reforma trabalhista, ele não é ilimitado. Ele é limitado Limitado a que? A vara do trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho O TRT Mas não alcança a ação rescisória, A ação cautelar O mandado de segurança e os recursos de competência do TST Súmula 425 do TST E aí já é uma outra coisa que me desperta Não basta só a CLT Não só de CLT vive o um homem Eu também tenho que conhecer as principais Súmulas e OJ do TST Lá no Telegram me peça, a gente tem um e-book com as súmulas e ojotas atualizadíssimas, organizadas, com um sumário muito bacana. É um presente meu para você, só você me pedir que eu deixe lá para você esse link. Bom, litisconsórcio, pluralidade parte, que no processo de trabalho a gente chama de reclamatória plúrima, né? Também é um tópico interessantíssimo, algo advogado, a representação, hoje, honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, tem que bater nisso também a exceção de incompetência territorial, o artigo 800 da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista, antes eu ia até a audiência, eu reclamado e apresentava a exceção de incompetência territorial para falar ah, juízo tal, você não é o territorialmente competente para prestar essa ação. Hoje não. Hoje eu faço no prazo de cinco dias antes da audiência. O tema, o tópico da justiça gratuita. Quem são os beneficiários? Quem pode ser o beneficiário? Nulidades. Quando a nulidade é absoluta e relativa... Mas a insete é quase tudo... Não, a gente está passeando nos principais pontos... Eu só estou organizando para você... O que não pode faltar... Reconvenção é o contra-ataque... Então a parte foi lá... Entrou com uma ação... Você entra para contestar... E você vai reconvir... Que você tem algo a cobrar também... Acordo extrajudicial... Eu já falei... Só para reforçar... É importantíssimo... Tá? Essa nova modalidade... De acordo que nós temos aqui... Que é esse procedimento, então, acordo extrajudicial, cada um com seu advogado, em petição conjunta, vai buscar o juízo apenas para ser homologado. É basicamente o que se quer. Honorários advocatícios, sucumbenciais, também eu daria uma lida bem profunda, porque é tema interessante. Agora, caso, e é o que eu sinceramente espero, você se comprometa a estudar com muito afinco, é o que eu desejo, e esquematize o seu estudo. Não só passe pelos pontos, que o seu estudo. Inicialmente, faça um panorama geral acerca da matéria e, na sequência, priorize o que é mais exigido na prova. Finaliza pelos que possam né, ter uma menor incidência, já que você consegue fazer esse raio-x. Em resumo, a gente destaca os principais temas, os mais cobrados, que a gente falou sobre tudo. Tá? Então, quais são os top aí, Renzete? Execução. Recursos, audiência, provas e procedimento sumaríssimo. Repete, repito. Execução, recursos, audiência, provas e o procedimento sumaríssimo. O estudo direcionado é fundamental. O início da preparação para a primeira fase no exame de ordem deve ser dada a base do processo de trabalho, você tem que ver essa base, ou seja, você vai desde os princípios, os quais passaram por diversas exceções, em especial para as inovações trazidas, como eu disse, pela reforma trabalhista. E aí, objetivando te dar um maior panorama acerca do tema, a gente sempre traça nessas aulas teóricas explicações básicas sobre esses temas centrais. E isso também você tem que passar, você tem que muitas vezes revisar, recordar da faculdade, e outra, em outros momentos, tem que mesmo de fato atualizar, acompanhar, já que você não passou por isso. Então, tudo isso faz parte, é um caminho e não tem nada de difícil. Material de apoio. CLT tem que ler a letra da lei, até porque você fechou comigo para a segunda fase. Lá na segunda fase, material do lado. Aí eu vou organizar tudo para você, pode confiar e você vai ter sucesso no exame de ordem. E você vai ter o seu melhor amigo. Quem é seu melhor amigo? O índice remissivo. Então, deixa comigo. Segunda fase, material do lado. Primeira fase, não, tem que memorizar. Muita coisa tem que memorizar, por isso que tem que ter a CLT aí do lado. Então, CLT, um livro de doutrina, eu deixo os nossos, tem o meu livro Direito e Processo de Trabalho, pela editora Saraiva, atualizadíssimo, junto com o professor Fagner Sandes, é uma dica que eu dou para vocês também. Material de apoio, nas aulas nós temos os PDFs, que ajudam bastante. Questões, muitas questões, e os simulados. Volto e me apreço com um simulado também, que no simulado você de fato... Treina o momento da prova, né? Então, essa é a importância dos simulados. Faz um cronograma semanal, acho que se organiza muito, que é muito chato você acordar e falar, hoje eu vou estudar o quê? Hoje eu vou estudar administrativo, hoje eu vou estudar penal, hoje eu vou estudar trabalho. Não, então faz um cronograma e você segue esse cronograma, porque isso te ajuda muito. Aprende, né, Onde você tivesse esse quadrinho, porque é fixa. E aí sempre coloca um dia livre para você, eu sempre falo isso. Você tem que ter um dia livre Uma sugestão é o domingo Se você cumpriu o cronograma, tem um dia livre que é o domingo Então basicamente é aqui, tá gente? É só um exemplo Então domingo é o seu dia livre segunda você estuda duas ou três matérias Faz questões Terça, quarta, mesma coisa Como você vai organizar é com você Aqui no direito processual do trabalho Eu só vou chamar a atenção o seguinte Por favor, não estude de forma casadinha Direito processual do trabalho com processo civil Que você vai se embolar então, se por exemplo, se processo civil na segunda, só estou se processo de trabalho na sexta, ou até prefiro na próxima semana. Ah, Renzete, mas eu não vou precisar de forma supletiva, subsidiária, de acordo com o artigo 769 da SLT do processo civil? Vai, vai. Mas só que o examinador, às vezes, tende a cobrar, o que acontece só no processo civil não acontece no processo de trabalho. Então, você não pode se embolar. Essa é a minha preocupação. Então, tenta mesclar bem essa, esse cronograma aí que você vai organizar, que você vai fazer, Tá? Resolução de questões, você é incisivo bater de novo. É muito importante que você resolva o maior número de questões que você conseguir é possível. Você tem um número mínimo? Não. Não. Quantos você conseguir? Então, se você treina, você consegue se autoavaliar avaliar que já é importante. Ver qual ponto você está com dificuldade, aviso prévio. Aviso prévio não. A audiência tem que dar um reforço aqui, por exemplo. Tá? E aí você verifica meus pontos que você está ótimo. Recurso assistindo tudo. Então, vai onde tem uma dificuldade maior. E você conhece o examinador, né? conhece o seu inimigo. Não pode ir para uma guerra sem conhecer o inimigo. Né? Então, é bom conhecer o examinador. Então, nos nossos cursos teóricos, reforçando, além de ter o PDF, material complementar, eu detalho todos esses pontos, todos esses tópicos que a gente faz lá. Tá? A gente foi muito bem detalhada para vocês. Então, fica aí uma dica para que vocês passem também para a parte teórica Vocês não podem abandonar a parte teórica Ela é muito, muito, muito importante tá? Então, teoria ajuda Então, para a primeira fase A gente tem que ter a letra da lei Presa na nossa cabeça Quanto mais a gente repete, repetição aqui A especialidade da casa, pode ter certeza Você acaba fixando cada vez mais Aí quando pega as questões, fala Nossa, o está do meu lado Porque eu gritei do seu lado aquele ponto Então, nós temos aqui na plataforma Aprenda no meu site, o nosso, começando do zero Direito Processual do Trabalho, é um curso atualizadíssimo, todos esses pontos, todos os temas que eu tratei com vocês aqui nesse nosso bate-papo estão disponíveis lá no nosso Começando do Zero Direito Processual do Trabalho, basta que você acesse o nosso site aprenda.com.br barra Rogério Renzetti. aprenda.com.br barra Rogério Renzetti. e aí lá você vai ter o nosso curso teórico completaço. Vamos vencer a primeira fase Que não é difícil 5 pontos em processo de trabalho com 6 de trabalho Dão 11 pontos E você vai conseguir, eu estou fechado com você para isso Te espero, te vejo Lá na segunda fase Segunda fase em trabalho Me permita ser o seu treinador Para te entregar essa carteira Essa vermelhinha Isso aqui é só o começo, te espero do outro lado Avante e nunca Nunca se esqueça do nosso lema Claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!